Bora pra análise sem spoilers do filme Mais Que Amigos. E esse é o novo filme distribuído pela Universal Pictures, que estreia agora dia 6 de outubro nos cinemas. E, inclusive, a gente queria agradecer o convite para assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo para vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, os links estão todos na descrição do vídeo. E quero lembrar e... vocês também de dar um like aqui nesse vídeo e lembrar também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do blog Nerd, e com isso tem acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E essa aqui é uma comédia romântica gay, que conta a história de amor ali do Bob e do Aaron. Bom, como toda comédia romântica, né, essa aqui também tem alguns clichês ali, principalmente ali sobre o andamento do relacionamento. Mas esse roteiro aqui é muito espirituoso e a gente dá muita risada ali com todas as situações ali que eles vivem. Bom, em vários momentos do filme a gente se emociona, e para uma comédia romântica dar certo, uma coisa que é muito importante é a química entre os dois personagens e aqui a gente tem química de sobra entre os dois. E é muito legal ver aqui uma comédia romântica com uma camada a mais aqui na estrutura, que é a temática LGBTQIA+. Pô, até porque mesmo a sigla englobando várias identidades diferentes, e o filme deixa isso muito claro, né as pessoas são muito diferentes umas das outras, e o filme explora bastante isso de maneira muito engraçada. É, até porque achar que toda mulher lésbica, ela é igual a outra, ou que ela gosta da mesma coisa que a outra, ou que todo homem gay é exatamente Igual é uma tremenda de uma ignorância E o filme mostra muito como as pessoas São extremamente únicas né? E como elas se relacionam de maneiras extremamente Distintas E acompanhar o Bob e o Aaron só comprova isso São duas pessoas extremamente diferentes No entanto eles acabam se identificando Em outros aspectos E a gente vê aqui muito como ter um relacionamento É um desafio para todo mundo que está envolvido Na relação E uma das coisas que eu mais gostei aqui desse filme É que todas essas temáticas, tudo o que é tratado É de uma forma muito leve e muito divertida. É, o próprio protagonista aqui, o Bob, né Ele é um personagem extremamente interessante Eu adorei aqui esse personagem Ele tem várias camadas O filme consegue explorar isso muito bem Ele por um lado é um cara todo nervoso ali Por outro ele é um cara super inteligente Mas ao mesmo tempo inseguro Ele tem várias camadas O filme ele faz a gente se divertir muito com isso é, e o filme ele começa ele, numa pegada bem stand-up comedy Mais ácido E depois ele embarca realmente Numa jornada de comédia romântica bem tradicional oh, E a Gabi falando isso me lembrou também que o filme ele tem piadas picantes ali e tem algumas cenas calientes, assim, que eu sei que a galera vai gostar. Inclusive, a classificação indicativa desse filme é de 16 anos e, assim, eu adorei muitas atuações aqui desse filme também. É, o Billy Eichner que ele faz o protagonista aqui da história, ele também ao mesmo tempo é roteirista aqui e o um texto super inteligente ali, ele tá muito bem aqui nesse filme. E como roteirista, a gente vê ali que na atuação dele, ele sabia exatamente o que ele queria com esse personagem até porque é um personagem bem complexo complexo assim, então ele traz, como o Lolo falou há pouco, muitas camadas e não é fácil tanto atuar quanto escrever um personagem assim Bom, e o que faz o par dele, né? Que é o Luke McFarlane, ele faz um personagem que é extremamente estereotipado aquele fortão de academia e tal mas ao longo do filme a gente vai vendo que ele tem muito mais camadas do que ele inicialmente apresenta, então também é um personagem extremamente interessante e o roteiro é muito rico também nesse aspecto né? é, E a química dos dois é forte! E o diretor aqui é Nicholas Stoller, né, que junto com o U, que faz um protagonista, os dois são roteiristas aqui desse filme. E o diretor, ele realmente consegue fazer aqui uma comédia romântica típica, só que agora focado aqui no universo LGBTQIA+. Bom, então é um filme muito divertido pra galera que curte comédia romântica a gente realmente recomenda esse filme pra todo mundo, né. Bom, e galera, antes de encerrar esse vídeo, eu quero lembrar vocês que agora a gente tem um recurso novo aqui no canal, que é o botão Valeu, em que vocês podem apoiar financeiramente o Bulldog Nerd, caso vocês tenham gostado, por exemplo, desse vídeo aqui